Ética e gênero em la obra de pioneiros e pioneiros de la em Estados Unidos e Norte América e Chile. Introdução Olá, artigo intitulado Ética e Gênero no Trabalho de Pioneiros e Pioneiros da Psicologia nos Estados Unidos da América e Chile. É um estudo que relaciona gênero e ética nos escritos de dois pioneiros da psicologia tanto dos Estados Unidos quanto do Chile. William James, Stalin Hall, James Baldwin, Mary Calkins, Margaret Wasbach, Ellen Topso, Hernán Larrae, Salvador Cifuentes, Sérgio Iulis... Lola Hoffmann, Eliezer Jean e Leila Almberg. palavras chave história da psicologia, ética, gênero. A psicologia tem uma trajetória de mais um século, o que garante um estudo retrospectivo das maneiras pelas quais as ideias e práticas evoluíram. Nos Estados Unidos da América, o interesse histórico é evidenciado no início do livro de Baldwin. Abre parênteses, 1913, fecha parênteses. Seguindo a proposta de Winkley, abre parênteses, 2004, fecha parênteses, que postula a existência de três momentos da historiografia da disciplina. A psicologia americana estaria no terceiro momento, chamada de historiografia crítica. O Chile, por sua vez, seria, em um primeiro momento, chamado de positivista ou eventos. A produção pesquisada de questões éticas e gênero busca aprimorar o trabalho feminino em par com o trabalho dos homens, quanto para contrastar o trabalho de homens e mulheres no início da disciplina. Mas também motiva a condução desta pesquisa para investigar o desenvolvimento moral, especificamente a dimensão do raciocínio ético e sua associação com o gênero. Segundo Gilligan, Abre parênteses. 1982, fecha parênteses. A ética masculina é caracterizada pelos princípios da justiça e da equidade, enquanto a ética feminina é regida pelo cuidado e bem-estar dos outros. Objetivos. Nesse contexto, A Recuperar a produção disponível de uma seleção de pioneiros e pioneiros americanos, abre parênteses. 1883 a 1913, fecha parênteses. E chilenos, abre parênteses. 1946 a 1976, fecha parênteses. B. Identificar semelhanças e diferenças nas produções éticas e de gênero em homens e mulheres selecionados de ambos os países. C. Analisar possíveis relações entre ética e gênero a partir do trabalho. Metodologia. O método utilizado é regido pelos princípios e técnicas utilizados na pesquisa histórica para a reconstrução do passado a partir da recuperação e análise de fragmentos e descrições escritos por participantes ou testemunhas dos eventos, incluindo publicações originais, registros oficiais, cartas, autobiografias e outros. Resultados Disciplinas, identificação e seleção de pioneiros e pioneiros. Tabela 1. Pioneiros e pioneiros da psicologia no Chile, nos Estados Unidos da América, considerados neste estudo. Apresentamos dois tipos de resultados. Primeiro, uma análise descritiva baseada em dados quantitativos em segundo lugar, uma elaboração mais analítica e contextualizada do trabalho de cada um deles. Tabela 2. Síntese do corpus de fontes primárias e secundárias. Porcentagens calculadas sobre o total de fontes primárias. Porcentagens calculadas sobre o total de fontes secundárias. Os números mostram tanto a diferença de produção entre pioneiros americanos e chilenos quanto o acesso diferenciado ao trabalho de homens e mulheres. A tabela 3 apresenta os resultados para a presença de conteúdo ético e conteúdo de gênero.